É uma receita super legal Que é frango com creme de leite E queijo Eu decidi fazer essas receitas Assim de misturas Porque muita gente me falou Nossa, Aline, eu não, já não tenho mais ideia Do que fazer de mistura Faz vídeos de, de mistura Do que fazer Então eu decidi fazer isso É uma receita super simples Vocês vão adorar Bora lá? <risos> A gosto Sal A gosto 200 gramas De creme de leite Aquela caixinha Duas colheres De manteiga Queijo E um ingrediente secreto Sazão Sazão que eu amo Adoro é Demais Primeira coisa que vocês vão fazer Cortar o filé de frango Ou o peito de frango Em tiras Ou em cubos Eu prefiro em tiras Vocês deixam tudo bem cortadinho Desse jeito Tempera a gosto, tá gente? Eu gosto bastante Então vocês vão temperar com sazon e um pouquinho de nada de sal, porque o sazon já tem sal, então não precisa, é só um pé comer. Depois que vocês temperarem o frango desse jeito aqui, vocês vão pegar uma panela antiaderente de preferência e vão colocar as duas colheres de manteiga. Vamos esperar derreter. De preferência use também uma colher de pau. Derreteu a manteiga? vocês colocam todo o frango dentro da panela, desse jeito, mistura, vocês vão dar uma misturada de vez em quando e vão esperar o frango dourar, agora espera. Gente, não esqueçam de mexer o frango, não vai esquecer aí dormir, tomar banho, não vai ficar horrível, tem que mexer toda hora o frango, até ficar no ponto que vocês desejarem. Olha como tá bonito. Sim. Saboroso, pode recomeçar? <risos> tá. Gente, o frango já tá pronto. Ó. Tem que tá assim, ó. Tá vendo? Bem douradinho. E agora, o frango já está pronto. Vocês vão cortar o queijo. Eu gosto de cortar o queijo. Eu gosto de ingredientes frescos Ui, não podia ter usado. Então vocês cortem o queijo Eu, como sou esperta, já deixei aqui Alguns cortados E aí vocês vão colocar em cima desse frango Ó Joga o queijo aqui Bastante queijo. Depois que vocês colocaram o queijo, vocês vão colocar o creme de leite em cima. E misturar. Mistura tudo. Mistura bem. Tá bem. desse jeito assim ó, vocês deixam fritar mais um pouquinho e por último, vocês vão colocar o orégano, pode lotar de orégano, pra ficar bem gostoso, mistura de novo, deixa mais um minutinho só, só pra derreter o queijo. Vai esperar agora. Tá quase pronto. Fica é desse jeito, ó. Olha que delícia. Hum. Muito gostoso. Vocês têm que provar. Muito bom. Gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Pera aí que eu tô com a de boca cheia, pode. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se vocês tiverem alguma receita que vocês querem que eu faça, coloque nos comentários que eu faço pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra receber atualizações. Um beijo e até o próximo vídeo, que agora eu vou jantar. Tchau, galera. É nóis. Hoje eu vou fazer uma receita super legal. Que é frango com creme de leite e queijo. Eu decidi fazer essa